Graça e paz. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que realmente sempre fala muito ao meu coração e também uma mensagem que me desafia diariamente sobre o que fazer e como dar os passos nessa jornada chamada vida. E o tema é caminho do entendimento. A palavra de Deus, lá em Provérbios, no capítulo 9, no versículo 6, deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. É, nós seres humanos somos bem complicadinhos e, às vezes, a gente tem a tendência, assim, a gente tem a facilidade de deixar, às vezes, coisas simples, complicadas e nós precisamos aprender a buscar o contrário. Né? A palavra fala que há uma escolha a ser tomada e a Bíblia fala escolham né, aquilo que é sensato para que a gente possa ter uma vida abundante e o caminho para essa vida sensate de sensateza assim, é o caminho do entendimento. Então, o que é a insensatez que a Bíblia nos aconselha a deixarmos de lado? É a ingenuidade, a tolice, a estupidez. Sabe aquele ditado que diz, eu nasci assim, eu cresci assim, e se você quiser terminar a frase, vou morrer assim? Isso é uma burrice. <risos> a gente nasceu realmente sem, sem, sem subsídios para muitas coisas, mas na medida que a gente cresce, nós precisamos amadurecer. E muitas vezes não tivemos modelos, sabe, realmente de como nós deveríamos fazer, mas nós não podemos usar isso como desculpa, porque afinal de contas hoje em dia nós temos acesso a tantas informações e temos realmente uma facilidade né, de crescermos em tantas áreas através da internet e de pessoas que se dispõem a nos ensinar sobre tantas coisas e literatura, enfim. A gente só fica parado, estacionado se a gente quiser e a insensatez é um pouquinho indício dessa tolice aí e esse, essa questão de negação em relação a conhecimentos e crescimento. O que é o um entendimento? É o contraponto disso, é né? a compreensão, o discernimento, a inteligência. Coisas que precisamos realmente nutrir nas nossas vidas. O que eu acho interessante é que quem define a rota somos nós. Qual é a rota que você tem pego? Você tem escolhido nos seus dias aí a rota do entendimento ou da insensatez? Às vezes a gente está cansado, né, e abre mão e fala, ah, vamos, vamos lá, vamos fazer como, vamos deixar como tá, e, né, porque às vezes a rota do entendimento, ela é trabalhosa, ela precisa colocar ali uma primeira para fazer aquela força de arranque, e aí, sabe, é desenvolver tudo aquilo não é tão fácil, porque você exercer a compreensão, o discernimento é um pouquinho a mais do que, sabe, você usar só o conhecimento intelectual, é você juntar a percepção emocional e espiritual. Então a Bíblia nos chama para esse lugar, de nós olharmos para os nossos relacionamentos, para as nossas decisões, com essa delicadeza, com essa inteligência, com essa perspicácia, e que, para que a gente tenha vida. Então a recompensa de uma dedicação a mais nessa escolha da rota do entendimento, é uma vida abundante, é uma vida satisfatória. O que não significa uma vida sem problemas, né? Uma vida sem dificuldades ou sem obstáculos, mas sim uma vida de satisfação. E nós precisamos tomar essa decisão todos os dias. E a palavra diz lá em Provérbios 22, o entendimento ele é a fonte de vida para aqueles que o têm. Por isso precisamos nos dedicar. E para que a gente possa crescer no entendimento, nesse caminho de discernimento, nós precisamos adquirir conhecimento. Nós precisamos de sabedoria. E o conhecimento, ele pode ser de fonte né, do, do cognitivo mesmo ali. E a sabedoria é como a gente vai colocar em prática né, esse, o que, as informações recebidas sobre diferentes áreas da nossa vida. Um exemplo que eu acho muito legal, que meu esposo costuma falar, é que um exemplo de sabedoria versus... Conhecimento e sabedoria é que o conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. A sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. E a gente precisa, então, saber como usar todas essas coisas. E uma, um aspecto muito ligado com essa prática de escolha do caminho do entendimento é a questão da inteligência emocional. Eu vejo muitas pessoas maravilhosas, super inteligentes e cheias de conhecimento falhando, sabe, de uma forma muito escancarada nos seus relacionamentos, né? na sua jornada aí com as pessoas, porque elas são super cheias de informações, mas elas falham nesses passos dessa rota, elas escolhem às vezes a insensatez, não por falta de conhecimento, não por falta de inteligência, mas porque não conseguem emocionalmente né, serem bem-sucedidos. A inteligência emocional ela é uma capacidade que nós desenvolvemos né? E ela está ligada com a questão de você ter consciência dos teus próprios sentimentos. É muito importante a gente estimular os nossos filhos pequenos a se perceberem emocionalmente. Eu me lembro que quando os nossos filhos eram pequenininhos, eu percebia que eles não estavam ok. E eu às vezes ia conversar, falava, o que está que acontecendo? O que, que você está sentindo? Você está triste? Você está bravo? Você está com raiva? O que, que você está sentindo? E eu lembro que nós ajudamos os nossos filhos a terem essas legendinhas aí para os sentimentos, a entenderem que eles estavam realmente o que estava se passando, é né? importante, a inteligência emocional, ela abrange essa questão de você entender o que você sente, e um próximo passo da inteligência emocional é você saber o que fazer com aquilo que você sente, né? então eu sinto raiva, eu não posso sair aí tipo fazendo qualquer loucura, eu sinto raiva, eu preciso administrar isso, eu preciso acalmar meu coração, aqui está a minha alma, preciso ter... Né, saber como lidar com aquilo, frear os meus impulsos, não é porque eu tenho vontade né, de ver alguém que me tratou mal, tipo, falar alguma coisa que eu vou sair falando, principalmente quando somos testemunhas de Cristo, nós precisamos sim permitir que essa decisão das nossas vidas de honrar Jesus em tudo nos pemeie nas nossas ações e reações, então precisamos ter controle sobre essas, esses sentimentos. Uma outra capacidade de uma pessoa né, com inteligência emocional é saber vencer as dificuldades, porque elas virão para todos, né? E nós temos aí grandes homens da história que alcançaram, né, que galgaram assim, lugares de muita relevância. E quando você vê a biografia dessas pessoas, tiveram falhas repetidas e fracassos repetidos, mas são pessoas que não desistem. Sabe, eu não conheço pessoas que realmente se destacam aí nomes de grandes homens que você vai tipo conversar e sempre foi só um caminho tão fácil de se seguir, porque a inteligência emocional ela abrange essa questão. Uma outra, um outro aspecto de uma pessoa inteligente emocionalmente é a empatia, é saber se colocar no lugar do outro, saber respeitar a lente do outro, a percepção do outro, e também saber lidar com a emoção das outras pessoas. Uma pessoa que tem inteligência emocional, ela consegue olhar para si mesma, saber o que está sentindo, o que fazer com aquilo, mas também consegue perceber o que o outro está sentindo, né e ajudá-lo, e a, saber lidar também com as reações alheias, essas são as habilidades sociais. É interessante que quando nós olhamos para a questão do sucesso né, de vários profissionais, a gente vê que a inteligência, sim, é de grande importância e segundo algumas pesquisas, de 10 a 20% do sucesso profissional está ligado com o QI, com o conhecimento cognitivo, com as informações. E de 80 a 90% do sucesso de profissionais são as habilidades emocionais, a capacidade dessa pessoa estar no grupo, funcionar numa empresa. Então é muito importante sim, né, como nós nos desenvolvemos. Então que a gente possa crescer emocionalmente, que a gente possa, isso é andar no caminho do entendimento, é você crescer nas suas nas suas percepções, nas suas reações, isso é muito especial. Algumas pessoas acham que porque é crente, né, elas podem somente ir fazendo aí uma cartilhazinha, sabe? E elas às vezes são pessoas que demonstram muita dificuldade de se relacionar, sabe? Então todos nós podemos ser aperfeiçoados, melhorados e eu quero te encorajar a olhar para você com bastante carinho, com bastante cuidado, com bastante sinceridade e ver se você... Como que nota você se dá emocionalmente? Você é uma pessoa que consegue controlar suas emoções, respeitar também e ajudar as pessoas nas suas emoções, mesmo quando descontroladas. Isso é um aspecto muito interessante para a gente se avaliar e para a gente se desafiar a crescer. Um, outro aspecto, um segundo ponto que eu quero falar nessa mensagem é que quando nós escolhemos a rota do entendimento, né, nós não estamos sozinhos. A palavra de Deus ela é permeada, ela é cheia, ela é completa de verdades, versículos que nos ajudam nessa rota, que nos encorajam nesse caminho do entendimento. Eu amo saber que o fruto do Espírito Santo em nós vai ser o amor, a paz, a alegria, a benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, todo esse conjunto de coisas que nós precisamos para sermos bem-sucedidos nos nossos relacionamentos. Né? Eu preciso ter bondade, eu preciso ser bom, eu preciso ter paciência, e muitas vezes na força do nosso braço, a gente falha, a gente não consegue alcançar esse lugar porque tem algumas pessoas que sim, nos desafiam muitíssimo, né alguns comportamentos sim, mexem muito com a gente mas nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo é aquele que nos ensina acerca de todas as coisas, essa verdade está lá em João 14, 26, e ele pode nos ensinar como sermos bons ouvintes, pacientes, né? o nosso relacionamento com o Espírito Santo vai gerar em nós reações que até mesmo a gente vai olhar e vai falar, olha, o que aconteceu comigo? É, antigamente eu perderia totalmente né, a minha, o meu freio, a minha fala, eu mas olha aqui, cheio do Espírito Santo, sendo amoroso, sendo empático, sendo sábio, então nós podemos sim crescer, e é tão gostoso saber que nós temos essa ajuda, que nós temos né, essa, esse reforço nesse caminho, saber que nós não estamos sozinhos, Romanos 8,14 nos fala que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. Então, eu amo, eu amo, amo saber que eu posso, assim, colocar os meus olhos no meu guia, que está logo à frente, né? e falar, Espírito Santo, me ajude nesses desafios. E, sabe, não importa de onde vem a pressão, se é no ambiente do trabalho, se é na sua casa, nos seus relacionamentos mais próximos, em todos eles, a gente pode contar com a graça, com o favor do Senhor mesmo, sabe? E a gente pode crescer e nos tornarmos mais inteligente emocionalmente falando, a ponto de a gente conseguir já ler algumas situações e sempre darmos uma resposta melhor. Né? Quando nós amamos a Jesus e nós queremos realmente ser uma luz brilhando para esse mundo, às vezes o nosso mau comportamento emocional prejudica a nossa forma de comunicar, até mesmo Jesus e a palavra dele, né? porque quando às vezes a gente... Às vezes você vai num lugar que você acha que você, né, não te conhece, e às vezes você tem ali uma atitude feia de falar alto, de fazer, de repente ele olha do lado, pai, senhor, irmão, você fica naquela cara, de tipo, poxa, né, que feio. E é feio mesmo. E se a gente pensar que os olhos do pai estão sobre nós o tempo todo, né, e que ele está sempre nos vendo e a gente precisa fazer bonito para ele, né, que a gente possa realmente crescer nessas habilidades, crescer, e ter inteligência, escolher a rota do entendimento, deixando a insensatez para trás, deixando a, a estupidez para trás, a tolice para trás, a ingenuidade para trás. E um, uma outra verdade sobre essa, essa rota é que existem suplementos né, que vão nos ajudar. Hoje em dia está super em alta essa questão de você suplementar as vitaminas que faltam, de você ver o que você precisa aí nas químicas do seu corpo para estar tá mais saudável e... Sim, nós temos suplementos espirituais, que são realmente os princípios bíblicos, né? E eu, eu, eu sempre tenho, eu tenho consciência plena, absoluta, de que preciso dessas vitaminas diariamente. Preciso lembrar quem é meu pai, quem sou eu, o que a gente pode fazer junto e a gente faz uma parceria muito legal. né Porque realmente tem situações que são pesadas, são difíceis, tem momentos de tensão, tem momentos de dor... E você lembrar essas coisas vai te ajudar a manter os teus passos aí nessa rota escolhida por você e por mim, que é a rota do entendimento, onde tem vida para nós. E provérbios 15.1 é, é um daqueles versículos que a gente tem que sempre lembrar, sempre resgatar. Eu repito para mim muitas vezes que diz a resposta calma, desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Porque às vezes no nosso dia a dia a gente vai levando ali, quando você vê, você já tá dando umas respostas mais atravessadas, e o ambiente todo da casa ou do trabalho começa a ficar tenso, pesado. E essas verdades, eles são assim, sabe, vitaminas, porque trazem vigor, trazem. Então você lembrar que uma resposta dada no tom certo, sabe, vai mudar. Sabe, uma conversa, vai mudar um momento, vai mudar o ambiente, e se você às vezes chega ali já num tonzinho de querendo briga, que é essa palavra ríspida aqui que a Bíblia está falando, você pode né, provocar o pior das pessoas que estão ao seu lado. Uma outra verdade que eu gosto muito, e me desafia bastante também, está lá em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 6, que diz, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, o que a Bíblia está nos chamando aqui é uma questão de bastante inteligência emocional, né? E também é uma verdade bíblica que nós precisamos responder, então a gente precisa crescer bastante. A Bíblia está falando que seja sempre, sempre, sempre, sempre, significa sempre, significa todo tempo, toda hora. A nossa palavra precisa ser sempre agradável e ela precisa ser temperada com sal e quem é que... Todo mundo, mesmo que você não seja um bom cozinheiro, você sabe que o sal pode mudar tudo numa comida. Vamos pegar uma batata frita aqui, que é uma comida bem comum, né? e imagine uma batata frita sem sal. Que sem graça, não é mesmo? Eu acho muito sem graça uma batata sem sal, porque você coloca ali para uma coisa sonsa, mas se você pega uma batata frita muito salgada, não desce. Apesar de ser uma coisa gostosa, que você costuma comer, que às vezes dá uma vontade só de pensar, mas... Não desce, né? Porque aquela coisa salgada é demais fica muito sem graça também. E existe aquele ponto certo, aquele salzinho na medida, que faz qualquer comida ficar gostosa. Até um tomatinho picado com um salzinho em cima, no ponto certo, fica muito bom. E a palavra fala que essa, essa medida de sal. E é interessante, na medida que a gente vai se desenvolvendo emocionalmente, você aprende que as pessoas que estão à sua volta são diferentes. Então o ponto de sal de cada um às vezes é um pouquinho diferente. Quando a gente tem uma dona de casa ali, que cozinha sempre para a família, às vezes ela faz aquela comida com um pouquinho menos de sal, porque vai agradar uma das pessoas que vai estar na sua mesa, e já põe o um saleiro na mesa, porque ela sabe que o outro vai colocar um pouquinho mais, porque vai ficar faltando para ele. Nos nossos relacionamentos não é diferente. Eu tenho uma pequena amostragem de filhos, somente dois, mas eles são totalmente diferentes, então a forma como eu falava com o Israel, às vezes na hora de, de confrontá-lo, que precisava de uma conversa séria, tinha um ponto de sal ali, que se eu colocasse a mesma medida na hora que eu ia conversar sério com a Alissa, faltava às vezes um pouquinho, sabe, de sal, então não era a mesma medida. Tem pessoas que se você fala um pouco mais sério, ou você chega para resolver uma situação um pouquinho mais no seco, aquela pessoa aguenta para ela até melhor, porque ela já gosta de ser objetiva e ela responde, mas tem algumas pessoas que se você chega muito firme, ela desmonta, e os nossos, o nosso objetivo, quando nós nos comunicamos, é ter resolução, é chegar, sabe, a, a, a, não só a resolução, mas comunicar algo. Então, se você erra o ponto ali, né às vezes você não vai atingir o objetivo daquela comunicação. Então, é importante a gente ter essa inteligência para, como a palavra de Deus nos chama, temperar na medida. Né? Porque aqui a palavra fala temperada com sal, tem que ser a nossa palavra, né, para que saibam como responder a cada um. Então, você fala, puxa, complicado, hein? Julgue você, não é fácil mesmo, né? mas assim a gente, a gente quer ser bem sucedido né? nos nossos relacionamentos, na doação que fazemos para com as pessoas, então a gente precisa cuidar assim, desses detalhes, né? para que a gente não seja mal compreendido, para que a gente possa encontrar esse lugar de vida, como é bom a gente ter vida abundante, vida em paz com todos, né? relacionamentos satisfatórios e trocas que fazem diferença na nossa vida, então isso é bem importante. Quero aqui pensar, é, citar aqui uma história que eu lembro de uma, uma das vezes que eu estava lendo, ela me chamou tanto a atenção, que tá lá, e essa história está em 1 Samuel, no capítulo 25, caso você não conheça, não vou ler todo o texto porque ele é extenso, mas eu vou deixar aqui a referência, né? o capítulo 25 de 1 Samuel, você pode depois ler aí como lição de casa, e talvez você pegar ainda aspectos mais interessantes que estão escondidos nesse texto. Mas a Bíblia fala, nessa porção, que... Havia um casal bem interessante. né? Era Abigail, seu esposo. Ele era Nabal e ela Abigail. E a Bíblia fala que ele era um homem feio e mal. E ela era bonita e inteligente. Então, você conhece algum casal assim? É, quando uma das partes parece tão agradável. E ela é tão querida. Uma das partes que até se torna mais bonito Porque um coração alegre formoseia o rosto. É o que a Bíblia fala. Então, aquela pessoa que tem um coração sadio. Ela se torna uma pessoa até visualmente realmente mais bonita. E... A outra parte má e a Bíblia fala feio e mal de Nabal, né? Então tem aqueles casais que às vezes é assim: uma das partes, né? Ela é rancorosa, difícil de lidar, e aí fica. Não sei se você conhece alguma combinação assim, mas a Bíblia fala sobre esse casal e fala que eles tinham essa, essa descrição. E a Bíblia fala sobre uma situação aonde Davi era fazia, tinha terras vizinhas de Nabal. E ele, eles praticavam ali, segundo as escrituras, uma política de boa vizinhança. Assim. Então, quando né, os, os, as pessoas que estavam com Davi estavam vendo as terras, achavam alguma coisa errada ali, com, nas divisas ali, alguma coisa, eles cuidavam para Nabal. Eles tinham ali uma boa, uma boa política de vizinhança mesmo. E a Bíblia fala que. Na, é, que Davi soube que Nabal estava tosqueando algumas ovelhas e ele manda então alguns dos seus homens ali para que fala olha, Davi soube que você está tosqueando as ovelhas, você poderia mandar alguns presentes? e Nabal fala, não, não vou mandar não e os homens voltam com essa resposta e eles ficam muito indignados porque eles já tinham feito várias boas ações em favor de Nabal e por isso quando souberam, acharam que seria uma oportunidade para Nabal retribuir né, essas boas práticas. Mas como ele deu essa negativa, eles se enfureceram. Davi e os seus homens ficaram indignados, e a Bíblia fala sobre uma, uma movimentação que houve ali, que ia acabar muito mal essa história. Na verdade, Davi e os seus homens estavam preparando, a gente vai retalhar essa má atitude dele, e a gente vai entrar ali para uma matança. E parece tão, né, bem doida a história, mas é a história realmente que a Bíblia fala, porque essa negativa ali dele caiu muito mal, e era totalmente desnecessária. Mas a Bíblia fala então que Davi pega alguns homens e eles vão já para atacar é, toda. atacar ali os homens de Nabal e fazer um estrago ali. E a Bíblia fala que essa mulher, que era bonita e inteligente, ela ouve, ela pega o que está acontecendo. E essa mulher é Abigail. E a Bíblia fala que ela sai rapidamente ali para uma intervenção. E não sei se você conhece pessoas que são assim inteligentes que acabam ajudando aqueles que estão à sua volta, né? Elas acabam fazendo interferências e foi o que a Abigail fez. Ela pega algumas comidas, ela pega algumas coisas rapidamente, alguns presentes, e ela sai ao encontro desses homens que ela soube que estavam vindo para atacar ali Nabal e, e os seus homens, né? O seu esposo, enfim, ali as suas terras, e ela vai ao meio do caminho. E a Bíblia conta que quando ela encontra o rei Davi, ela já fica ali toda. É, já, já se prostra e ela pede perdão e ela fala assim, que, olha, eu, quero, eu sinto muito pelo meu marido, sabe? Eu quero que você nos perdoe, aceite esses presentes e... Sabe aquela coisa assim, aquela fala tipo assim, ele não sabe o que está fazendo, ele tem algumas dificuldades e eu imagino um discurso assim, a Bíblia fala só que ela pede perdão em nome de Nabal e, e, e, e, e assim realmente faz uma intercessão ali, olha, aceite esses presentes e nos perdoe, por favor. E a Bíblia então conta que... É, que Davi dá ali uma resposta favorável a essa intervenção dela, e ele responde assim, no versículo 3, no final então do texto a Bíblia fala assim, que Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro, seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos, de outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal. Se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente ao Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse vá para sua casa em paz, ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Então, olha que intervenção né, maravilhosa. Eu lembro que um, de, um dos dias que assim parece que esse texto saltou aos meus olhos, eu falei: uau, o que uma pessoa inteligente emocionalmente sabe, uma pessoa dirigida por Deus pode fazer num momento de tensão. A gente vê aqui que o cenário estava feio, sabe? Ali a, assim, a, a, a briga que aconteceu ali com essa negativa de Nabal ia custar muito caro. Né? O que Davi estava falando, olha, nenhum sexo masculino ia ser deixado vivo. A gente estava indo para acerto de contas mesmo, que foi muito rude o que ele fez com a gente. Mas ela, por ter essa postura, mudou toda a situação. E eu não sei qual é a sua postura mediante um momento de tensão, porque tem pessoas que quando vem o circo pegando fogo, eles tacam mais lenha, né? E tem outras pessoas que conseguem ler a situação e ter uma intervenção inteligente, favorável, e andar na rota do entendimento. E é para isso que nós somos chamados. Né? Às vezes a gente espiritualiza tanto uma vida com Deus, e a gente espiritualiza tanto amar Jesus, mas, sabe, amar Jesus é a gente viver bem primeiramente com Deus, conosco e com as pessoas que estão à nossa volta é termos atitudes de amor é sermos bons uns para os outros e quando a gente está aí andando no caminho da insensatez, né? são, eu, como eu falei anteriormente, muitas feiuras acontecem, mas muitas feridas são deixadas, mortos deixados para trás, né? mortos não só no literal, mas assim às vezes as, as más palavras, os más adjetivos, as más colocações, elas ferem, elas derrubam pessoas, e nós precisamos ter esse entendimento para a gente ter uma postura diferente, assim como fez Abigail, né, sermos intercessores e pacificadores, a Bíblia chama né, lá no, no sermão das bem-aventuranças, uma, uma das bem-aventuranças, é, bem-aventurados são os pacificadores, né, aqueles que trazem paz, aqueles que sabem, sabem como intervir em favor do todo, e que nós possamos ser assim. Jesus é o nosso maior exemplo né, de, de um homem que foi entregue realmente a Deus, e é tão lindo quando a gente vê ali que ele está na crucificação, a postura que ele teve. Ele tinha apanhado e sofrido como nós, qualquer ser humano sofreria, mediante cotadas e tantos mal, sabe tanta, tanta ruindade que fizeram com ele ali. E ele estava muito ferido, ele estava muito machucado, ele estava com muita dor, mas ele falou, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A inteligência emocional nos leva nesse lugar da gente poder é, sabe não requerer das pessoas que elas ofereçam aquilo que elas não têm, e quando a gente tem, sabe, essa, esse entendimento assim, de olhar e falar assim, poxa, aquelas pessoas que ofendem, aquelas pessoas que rotulam, aquelas pessoas que são, sabe, às vezes atitudes tão pequenas, elas não têm me coisas melhores para dar, mas agora eu tenho avaliado também algumas pessoas que às vezes elas têm tiveram tantas boas sementes nela, mas elas, elas simplesmente decidem, parece que não ofereceu o melhor, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque mesmo que a gente ame a Deus e busque, tem dias que às vezes você tá parece que indisposto a oferecer a sua melhor parte. Mas escolha a rota do entendimento. A rota do entendimento é você escolher a melhor parte, a sua melhor doação, a sua melhor versão, as suas melhores palavras, as suas melhores reações. É você olhar para aqueles ofensores como Jesus olhou para os dele e falar, a Deus eu perdoo porque eles não sabem, eles... Não tem coisas melhores para dar. Né? Ter uma, uma boa escolha cada dia vai te produzir vida. Né? A gente tem visto uma geração que tem tanto, mas tão sedenta. E a gente precisa ajudar essas pessoas a encontrarem a Jesus, a encontrarem as boas novas. E essas boas novas, começando em nós, tem que produzir vida. Né? Tem muitos crentes aí vivendo tantas dificuldades e andando tão secos também, quando a gente tem uma fonte jorrando diariamente, que, pra, que pode jorrar dentro do nosso próprio coração, mas nós não podemos desconectar da fonte que é Jesus, e lembrar que o Espírito Santo está pronto para nos guiar diariamente. Então que cada dia né, a gente possa lembrar dessa decisão que precisamos tomar, acordarmos já cedo, eu já acordo já clamando já o Espírito Santo. Esse é um dos segredos que eu mantenho assim para a minha vida, sabe? E eu já clamo cedo, falo: Espírito Santo, é nóis. <risos> Vamos nessa, me dá sabedoria. Eu quero que tudo aquilo que é o fruto da tua presença em mim se manifeste: que haja bondade, que haja paciência, que haja longanimidade, que haja paz, que haja alegria, que haja amor, que haja tudo e que essas coisas transbordem aquelas pessoas que estiverem perto de mim. E a gente precisa realmente né, dessa, dessa prática. Lá no Salmo 51, versículo 6, a Bíblia fala assim: sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Né, tem uma outra versão que fala que tens prazer na verdade do coração. Sabe? O Senhor, Ele ama a tua verdade, então você não precisa fingir ser um super-herói, se você tem limitações, se você tem dificuldades, se você tem pavio curto, vá até ele, sabe, realmente clame, fala senhor, essa é a minha verdade, eu tenho, sabe, tantas dificuldades, mas conte com a intervenção do alto, o cristão ele não precisa viver, sabe, realmente na força do braço não, a gente tem uma força sobrenatural, pronta a nos tocar a cada, a cada dia, nos ajudando a vencer as nossas dificuldades e a nos, nos desenvolvemos em todas as áreas da nossa vida, inclusive nessa questão da inteligência emocional, na forma como nos relacionamos. Quero te convidar né, a olhar para você nesse dia, nesse momento e ver quais são as coisas que você pode melhorar como estão as suas relações interpessoais você tem sido como a Abigail que é um instrumento de paz um pacificador, uma pacificadora alguém que ajuda na resolução de conflitos ou você tem sido aquelas pessoas que gostam de tacar a lenha na fogueira né? e ver tudo aí esquentando a sua volta, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? nos perdoe pelas nossas limitações, mas que também nós possamos nos permitir a crescermos nele, ele nos ensina acerca de todas as coisas, inclusive como sermos bons com os melhores seres humanos e eu quero convidar você a decidir a andar na rota do entendimento do conhecimento do discernimento e você vai ter uma vida abençoada né? reconheça as suas limitações eu acho muito interessante a gente fazer trocas com aquelas pessoas que estão à nossa volta porque normalmente as pessoas nos leem melhor do que nós mesmos né então aí no meio da sua família Coloque esse assunto aí na mesa e pergunta quem, como, faça uma avaliação de vocês, quem tem sido talvez de uma forma positiva, fazendo aí uma brincadeira, para quem a gente daria o troféu o mais calmo, para quem a gente daria o troféu mais é, que, que contribui mais com a resolução de problemas, é, e fazer uma brincadeira assim para que vocês possam se avaliar nesse tempo e ver as coisas que vocês precisam ser aperfeiçoados. Quero fazer uma oração por você nessa hora, né, e que o Senhor nos ajude a darmos passo a passo dentro dessa rota do de entendimento, desse caminho que nos conduz à vida. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que nos ensina acerca de todas as coisas e nos desafia tanto. Nesse momento eu quero orar por todos aqueles que me ouvem, e eu quero pedir que o Senhor os ajude a enxergar as, as áreas de limitação, as suas fraquezas, as suas dificuldades. E nós estamos certos, somos certos de que o Senhor pode intervir em todas as áreas. E também nessa, nos ajudando a ter mais inteligência emocional, de como reagimos mediante as pressões, os conflitos, as dificuldades. Dá-nos, Senhor, realmente ferramentas e nos ajuda no nosso dia a dia para que nós possamos ter a nossa melhor reação, a nossa melhor ação em todos os momentos, nós queremos ser bênção para as pessoas que estão à nossa volta, nos ajuda a sermos realmente pacificadores, nos ajuda a ser pessoas que contribuem para o crescimento das pessoas que estão perto da gente e nos ajuda realmente a sermos filhos que glorificam ao Senhor no nosso testemunho em todas as áreas, inclusive nessa questão da nossa resposta emocional, da nossa postura, mediante as pressões, em nome de Jesus, Pai. Amém. Senhor te abençoe, um prazer compartilhar com você essa verdade, espero que você possa se tornar cada dia melhor, cada dia mais inteligente emocionalmente, e que você ande nesse caminho com sucesso, em nome de Jesus. Amém.